Takuma Sato deixou a Dale Coin e agora vai ter a grande oportunidade da vida na Ganassi, pilotando nos ovais na Indy em 2023. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, então já vai deixando aqui o seu like, já deixa aqui nos comentários o que, que você achou de Takuma Sato na ganasse e claro, também se inscreve nos dois canais do Grande Prêmio, que tem conteúdo diário para você sobre automobilismo. Fala pessoal, tudo bem? Sou André Neto, tô aqui hoje para falar um pouquinho do elenco da Ganassi para a temporada de 2023 da Indy, elenco que foi completado aí nesta terça-feira com a Ganassi anunciando Takuma Sato como piloto do carro 11. Nos ovais né? O carro vai ser do Marcus Armstrong Novato neozelandês que deixa a Fórmula 2 E vai pilotar na Índia agora na próxima temporada Mas ele só vai fazer os circuitos mistos E também os circuitos de rua E aí restava a gente saber Quem que seria o parceiro dele aí Nesse carro 11 da Ganassi né? Que era o antigo 48 do Jimmy Johnson é, Para disputar os ovais E a Ganassi optou por um nome com muita experiência Que estava mais ou menos livre aí no mercado Que é justamente o Takuma Sato e é uma opção que faz muito sentido o Takuma Sato, né? Ele fez as últimas 13 temporadas da Indy completas, e ele é um cara que sempre se deu muito bem nos ovais, né? Apesar de ter tanto tempo na categoria, o Sato só tem seis vitórias no currículo, e três delas foram em ovais e duas foram justamente nas 500 milhas de Indianápolis. Ele venceu a tradicional prova em 2017 com a Andretti e agora mais recentemente em 2020 com a Ray Hall Letterman, né? Então, a gente também pode ter uma expectativa aí bem grande para o Sato na Indy 500 Até porque a Ganassi nos últimos anos, principalmente em 2022, foi uma equipe totalmente dominante né? Se a gente for lembrar, no ano passado a Ganassi dominou a classificação, dominou os treinos Chegou disparadamente como a favorita para a corrida O Scott Dixon teria vencido a prova, não fosse um errinho ali no final Mas a vitória também não escapou da Ganassi, caiu no colo do Marcos Ericsson sueco Que venceu, acabou vencendo a corrida e o Sato justamente com essa experiência já de duas vitórias na Indy 500, ele sabe como, como vencer a Indy 500, os caminhos para vencer a corrida no Brickyard e a Ganassi com o melhor carro do grid, que provavelmente vai se repetir, talvez não seja uma um domínio tão grande quanto a gente viu em 2022, mas a Ganassi com certeza vai chegar forte novamente para a corrida no Brickyard, então vai ser uma combinação que vai ser muito interessante da gente ver, uma combinação com bastante potencial e que pode, quem sabe, aí, render ao Sato uma terceira vitória na Indy 500. E aí, do lado do Sato, a gente tem que destacar também que é uma oportunidade gigantesca, talvez seja a grande chance da vida, da carreira do Takuma Sato. Ele que pilotou na Fórmula 1, já tem 13 anos de Indy, como eu disse, mas ele nunca esteve numa equipe principal, numa das equipes postulantes ao título nessas categorias. né Ele sempre teve em equipes intermediárias, equipes de fundo do grid. É verdade que ele correu em 2017 na Indy com Andretti, mas foi um ano só também e foi um ano de altos e baixos ali para ele, é, então essa pode ser a grande oportunidade da carreira do Takumasato e é bom a gente destacar também que ele vinha mais ou menos já em baixa, né? ele não era uma certeza na Dale Coin até porque havia uma possibilidade dele se aposentar, havia uma possibilidade dele correr só nos ovais também, até porque o patrocínio dele de Honda e Panasonic já não era o mesmo dos últimos anos e ele veio de uma temporada agora no ano passado muito abaixo do companheiro de equipe dele, o David Malucas, um novato americano que teve um ano muito bom, cresceu principalmente na reta final, até conquistou pódios, mas o Sato teve um desempenho abaixo do que a gente esperava. Ele só manteve o nível justamente nas corridas em ovais, das quatro corridas que ele terminou entre os dez primeiros, três foram em ovais, o melhor resultado dele foi em gateway, num oval foi em um quinto lugar, então fazia muito sentido o Sato continuar só em ovais, e aí quando a expectativa era de que ele fosse fazer isso num terceiro carro na Dale Coin, Surge uma oportunidade na Ganassi de dividir o carro com Marcos Armstrong, vale lembrar que também o Tony Canaan saiu da equipe, né? o brasileiro que competiu na Indy 500 com a Ganassi no ano passado e nesse ano optou por fechar com a McLaren, então aí abriu uma possibilidade para o Sato ter essa grande chance, essa oportunidade de ouro que ele vai ter na Ganassi de correr os ovais e em 2023, ele meio que caiu para cima, aí, né não teve um ano bom em 2022, se destacou em algumas provas em ovais, e aí surgiu essa oportunidade perfeita para ele, ele deixa a Delcoin, podia ter continuado na equipe, tinha contrato inclusive, mas optou aí por ter uma primeira experiência numa grande equipe, ele já se disse encantado com a Ganassi, está muito curioso para saber os truques das, da equipe, de como que a Ganassi consegue ajustar esse carro tão bem para ter esse domínio que a gente viu na última 500 milhas de Indianápolis, o Sato disse que está se sentindo um... Um menino quando ganha um brinquedo novo, que tá desembrulhando ali, tá curioso, tá querendo brincar, testar, tudo que ele vê pela frente agora na Ganassi. E é uma grande chance aí para ele, quem sabe, reviver sua carreira aos 45 anos. A gente sabe que o Alex Palu pode deixar a equipe ao final dessa temporada, ele ainda tem o interesse de se juntar à McLaren. Quem sabe o Sato faz uma boa temporada nos ovais e não ganha um aninho aí. Na Ganasse completo em 2024. E você, o que achou dessa contratação? O que você espera do Takuma Sato nas ovais em 2023? Acho que dá para ele levar a terceira 500 milhas de Indianápolis dele? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixe também o seu like no vídeo de hoje que ajuda muito a gente e, claro, se inscreve nos dois canais do Grande Prêmio. Eu sou o André Neto, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!